Olá, sou o Fernando Henrique, eu sou um apresentador do podcast chamado 10 Depois que fala sobre DevOps, Lean, Agile, etc. Também vocês me conhecem de alguns posts sobre DevOps e coisas relacionadas. Vou estar no dia 15 de setembro no DevOps Days Porto Alegre para falar sobre os quase ou os 10 anos de DevOps. E aí? O que, que foi, o que, que é e qual é o futuro desse negócio que pega fogo e que é o puzzle do momento. Então, espero vocês lá. As inscrições estão acabando. Sempre, na última hora, nunca tem ingresso. Então, espero vocês. Valeu, abraço.